Apesar dos números fracos nas vendas do varejo nos Estados Unidos e nos dados não muito animadores do livro Beige, o que derrubou as bolsas mundo afora devido ao temor de uma desaceleração mais pronunciada na maior economia do mundo, a bolsa brasileira conseguiu subir pelo sexto dia consecutivo, retomando o patamar dos 105 mil pontos. E esse clima de otimismo todo se deve especialmente à aprovação na noite anterior por unanimidade do acordo da sessão nervosa, o que deixa agora, pelo menos na teoria, o caminho livre para a votação da reforma da Previdência, que deverá acontecer no próximo dia 22. Já o dólar caiu um pouquinho, mas continua alto pra caralho e terminou o dia negociado a 4,15 para amanhã. É bom ficar de olho nos dados dos pedidos iniciais de seguro desemprego nos Estados Unidos que geralmente funciona como uma espécie de termômetro para verificarmos quão aquecida ou não está a economia norte-americana. Na China teremos vários dados importantes como o produto interno bruto do terceiro trimestre, produção industrial, vendas no varejo e a taxa de desemprego. Por aqui como na quinta-feira os vagabundos no congresso e no senado não costumam trabalhar, provavelmente não não deveremos ter grandes notícias na política. A não ser, claro, que o nosso querido presidente resolva atender ao chamado do seu guru e declare um novo AI5. Então, fiquem ligados! E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!